Olá, eu sou a professora Daiane, e nessa videoaula a gente vai conversar sobre o CI. E para falar sobre isso, nós temos uma convidada super especial, que é a professora Caroline Espanhol, diretora de avaliação institucional da UFMS. Olá pessoal, aqui é a professora Caroline, diretora de avaliação institucional da nossa universidade, e eu quero convidar vocês a conhecer o nosso sistema, o sistema de avaliação institucional, o famoso CI. É através do Cai que vocês irão preencher a autoavaliação institucional que acontece é, duas vezes ao ano. É nesse momento que vocês irão avaliar a nossa instituição, avaliar as disciplinas, avaliar os professores, avaliar a infraestrutura e também as oportunidades de desenvolvimento acadêmico e profissional. Bem, eu gostaria então de mostrar para vocês o nosso CI. O CI possui vários módulos e hoje o destaque está no módulo Avaliação Institucional. Para participar, basta acessar o botão Entrar e incluir as suas credenciais, o seu passaporte e a sua senha. Prontinho! Agora que você já acessou o sistema, você vai encontrar nesta página o questionário para ser preenchido. E nesse momento ele não está disponível, porque não estamos em momento de avaliação. Mas quando for o momento, quando chegar o momento, você vai encontrar é, o questionário à disposição para ser preenchido. Agora que você já conhece o nosso sistema de autoavaliação, nós te convidamos a participar desse grande momento de avaliação. Ele acontece, então, duas vezes ao ano e o calendário vai estar disponível em breve para participação. É muito importante para a universidade saber o que você pensa, o que você percebe sobre as nossas práticas, sobre a nossa infraestrutura, e é o momento também de você é, destacar pontos positivos e negativos da sua experiência com a nossa universidade. Participe, sua opinião é muito valiosa para nós.